Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, o vídeo de hoje nós vamos mostrar a nossa compra da semana que nós fizemos Então de chegar da rua agora, aí tá o produto aqui ó, no chão A mulher vai tirar e vai falar aqui também um pouco de que é que nós compramos, valor Gente, tô cansada, oi, tudo bom? Vamos primeiro no... na casa de carne Aí comprar as proteínas, né? comprar as carnes. Hum, é uma estratégia que a gente faz aqui, galera, para poder economizar, comprar, né? Comprar as coisas mais baratas, economizar. Tipo assim, carne a gente vai na casa de carne, né? o frango a gente vai comprar na casa do frango, Sim. a verdureira a gente compra sempre lá no, no Hortifruti, que aí é geralmente, como é, é, é dedicado só para tipo, é, tipo, esse tipo de, de, de coisa, aí, então geralmente tem mais promoção e vende mais barato. Aí agora vai tirar aqui, vai colocar na geladeira, né? Esse é o frango. A gente, esse com... aqui eu comprei É, é coxinha e asa né? é, é, Asa Asa e coxinha Aí, galera, foi assunto tal Que ele não tem marca, tá vendo? O produto não tem marca É porque lá a casa é de frango E eles, eles vendem Eles meio que fazem o corte em bala. Então por isso que não tem marca E sai mais barato por conta disso Comprei dois pacotinhos de, de, fran, de coxinha com a asa Vem junto com a coxinha asa, grudadinho Ele tava 1249, João? 12,49 kg. quilo kg. Tá, cada pacotinho desse aqui é 12,49. Aí eu comprei esses, esses ovinhos aqui, da galinha né bem o João gosta, desses ovinhos Aí, galera, ó, os pacotinhos muito bom, é três pacotinhos desse 5x5. 3x5, ó. Muito bom pra poder fazer. É, coloca junto com frango, pode fazer o macarrão. Eu gosto muito disso aqui, ó. Baratinho, mostrando, não tem marca também, ó. Que é lá da casa do.. Eu. eu, eu Isso é... aqui é o que não tem? Não sei o nome disso. Ai. Isso aqui é aquela da postura do ovo a gente não sabe o nome disso ah aqui. é tripinha é os, o rapaz já falou mas nós esquecemos o nome é não sei o nome não é tripinha nós estamos falando casa do frango galera mas o nome da loja não é casa do frango não né nós não, não vou divulgar o nome da loja aqui porque não está patrocinando o vídeo e agora e essa nossa compra aqui galera do frango deu mais ou menos o que os 50 reais foi o mesmo 50 reais 50 reais gente tá... ficou tá caro né as tá coisas estão aumentando né? mesmo assim comparando no supermercado ou no atacadão tá mais em conta ainda é e agora nós vou mostrar as carnes, né? Aí que a gente foi no... Na casa de carne. Na casa de carne. A gente também chama de casa de carne, mas é... tem, um... tem um nome lá específico. É na carne nobre. Carne nobre. Vai fazer a fotografia. Pode, também. gente. Pode fazer na carne nobre. A gente é, faz a carlinha é... lá. É que tá aqui fazer a tá. aqui, ó. É bem que nós conhecemos o dono também, né? Eu, carne no, no, no, no supermercado é muito caro. Aí eu peguei um pedaço de... O bacon tava... 24... 24,99 aqui 24,99 Eu peguei um pedaço de carne de sol, gente Isso daqui é o tava 37,99 oh. Né? E eu peguei Essa carninha salgada Essa carninha salgada aqui Pra colocar no feijão E aqui, gente, é, é Linguiçinha defumada É defumada, João? É, defumada A linguiça defumada hoje acho que tava 14,99 oh. Gente, isso aqui é a 100, a 100 tava... Quanto, João? Ah, lembro. acho que foi 26 26, o que dá 100 Tava 23,99 oh. E aqui, gente, eu peguei Chão de fora Olha que chão de fora, lindo, gente, olha Tá linda, a carne, né? Se eu nem dar... sei quantos quilos tem aqui, não Não sei lá fazer bife, né? É, esse a gente faz, faz bife, né? Porque dependendo do corte, João me ensinou como cortar, né, João? Pra não ficar durinho. Eu não sei como é que corta, mas João me explica na hora. Esse aí tava R$36,99, né? Não, R$31,99. R$31,99. E aqui, gente, eu peguei... Isso aqui é músculo. O músculo tava... Pode 24. R$24,99 Acho que é, R$24,99 Então tudo isso aqui Das carnes, só as carnes As carnes aqui, gente, deu R$190,00 R$190,00 Quase R$200,00 de carne R$190,00, gente As coisas da tá carne Então, gente, aqui, então isso aqui, ó Só isso aqui, deu R$190,00 Aí eu faço o que? Eu vou, como eu comprei o chantinho. De fora, eu já corto ele Eu já deixei ele cortadinho, separadinho Entendeu? cortada de bife Já dentro essa cola não ficar tipo assim Descongela, depois congela de novo porque Descongela não é legal, né? Então é bom você pegar Já tá cortando, eu faço isso, né? Eu faço assim Então eu vou cortando, entendeu? A quantidade que eu faço aqui em casa Entendeu? Para ficar Igual eu te falei, congelando e descongelando Entendeu? E aqui é a mesma coisa, eu faço com Os frangos Aí aqui, gente são as verduras, né? Aí a verdura hoje, tudo R$1,99, no verdurão. Tudo 1.99. E tava tudo fresquinho, porque o minha tava chegando hoje. Tudo em R$1,99. Aí eu peguei essa banana aqui, essa banana tava quanto, meu bem? Essa banana aqui, ela tava... banana aqui é de maçã? Maçã. Essa banana maçã ela tava R$3,99, porque é separada isso daí, tá? banana maçã não é o mesmo valor, R$3,99 A banana da terra R$3,99 Aí o pepino O pepino R$1,99 Batatinha R$1,99 Gente, olha a verdura boa, tá? E aqui é o tomate Tudo R$1,99 O que não foi de R$1,99 que só foi a banana Maçã e a banana da te a banana da terra o machixe também tava R$3,99 é, 3,99 o giló também tava mas de resto que tudo que eu peguei aqui, gente, tudo R$1,99, é tudo no quilão, tá? Cenoura, Repolho cebola. A mexerica também tava. A mexerica tava R$ 2,99 a mexerica, né? Mas aí eu peguei. Não, tava R$ 1,99 a mexerica também. E eu peguei o gengibre. R$ 99 Aí eu peguei o enfim, que tava R$ 2,49. E eu peguei aqui. a berinjela e a abobrinha, italiana. E. Deixa eu abrir. E eu peguei assim, que eu já tenho chuchu aqui em casa, né? Beterraba. Então, eu peguei três de beterraba e de deu chuchu. Tudo em é 99. Então, tudo isso aqui, gente, deu R$59. Se eu fosse pra comprar no supermercado, você pode ter certeza que seria mais caro. Tudo bem que no supermercado, às vezes, a batatinha tá R$1,99, um cebola tá R$1,99. Um mas você pegar a quantidade do que eu peguei de batatinha e de cebola. Ia passar, entendeu? De tudo que eu peguei aqui ia dar mais ou menos uns 80 reais. Gente, aqui, ó. Aí eu já acabei de cortar, né? Igual eu falei pra vocês que eu acabei de cortar, eu gosto de cortar. E já deixar tudo separadinho dentro da sacola. Aí aqui eu cortei o assento né? Aí deu três pedaços de assento Que é a quantidade que eu sei que vai dar pra mim, pra Guilherme e pra João. Ou então, ou então quando o João não tá aqui, que ele tá viajando. Aí eu faço... Por isso que eu corto desse jeito, entendeu? Os pedaços pequenos, né? Porque Guilherme estuda uma semana na escola e uma semana em casa. Então... É uma quantidade assim pra mim, pra Guilherme, muito quando não tiver em casa. Esse aqui é de músculo, tá? E deu três pedaços de músculo com aquele pacote. A do acendeu três pedaços, e aqui eu fiz o de o chão fora, meu bem. E deu quatro, quatro sacolinhas de chão de fora de bife. Que eu fiz o bife, e em cada pacotinho desse, acho que dois tem cinco. E dois tem quatro. E aqui é o pedacinho que sobrou, que não dá pra me cortar direito. Isso aqui eu vou fazer em cubinho, né? Que é o pedacinho do chão de dentro. Que é o que sobrou. E agora eu vou guardar dentro da geladeira direitinho pra vocês verem como é que eu guardo. <música> Então galera, essa foi nossa compra da semana, né? a carne o frango, as verduras, e vai dando like galera, e deixe seus comentários, se estiver chegando um vídeo aqui no canal aqui agora, se inscreva aí, vai ajudar a bater a meta aí dos 10 mil inscritos, estamos chegando aos 6 mil, né? ainda bem o canal está crescendo aí super rápido, e agradecer a vocês aí por estar assistindo o vídeo até o final. E para calcular tudo aqui, nossa compra de hoje ficou mais ou menos o quê? R$290,00? R$290,00. É, R$290, é, reais não, Tá, não, tá não, um preço não. bom, prestando de coisa aí. Então, nós vamos encerrando por aqui, ficando por aqui. Agradecendo aí a audiência de todos. E esperamos vocês no próximo vídeo. Isso. Tchau, gente. Fica com Deus. Até mais.